A novidade da New Holland nessa Expo Inter é específica para a cultura do arroz. Carlos, conta pra gente o que, que essa colheitadeira tem de diferente, qual que é a novidade dela. Então, a gente está lançando aqui na Expo Inter 2018 a nossa nova TC5090 Roseira. Ela é uma máquina especificamente desenvolvida para o arroz, foi projetada especificamente para a cultura do arroz, é a única especialista nesse segmento. Ela é uma máquina híbrida que trabalha com sistema de debulha por cilindro e sistema de separação por rotor. Então ela tem todas as características perfeitas para trabalhar especificamente na cultura do arroz. Qual que é a vantagem de uma máquina híbrida nessa cultura? A máquina híbrida, ela leva é, as vantagens dos dois sistemas, né? Ela leva a vantagem do sistema de debulha por cilindro, que é um sistema mais robusto, ele é menos afetado por variações no campo, então ele consegue manter a performance, mesmo em baixas, médias ou altas velocidades, ele consegue manter a performance em qualquer condição, e alia junto a isso a capacidade de separação oferecida pelo sistema de duplo rotor, que aplica uma maior força centrífuga na palha e realiza um processo de separação de grão e palha mais eficiente. E é também uma máquina mais leve do que as que já existem no mercado, né? Exatamente, Essas, é, a, o peso da máquina e a largura dela é uma vantagem muito grande, principalmente nos produtores de arroz que trabalham com vários... Talhões menores com áreas menores, tem que transportar essa máquina muito entre, entre áreas, facilita muito não só o transporte dela, como também a parte de operação no campo. O arroz é, planta, é plantado e colhido em áreas alagadas, então a, a máquina mais leve ajuda a diminuir a compactação do solo e a própria movimentação da máquina dentro do campo. Como é que fica a questão de economia, né? que o produtor sempre pensa nisso? Isso, com certeza. Essa máquina já vem com motor eletrônico, né, Tier 3, que a gente fala, seguindo as, as normas e regulações aí de emissão de gases. É o um motor mais econômico comparado às outras máquinas que a gente tem na concorrência. É uma máquina realmente muito econômica, até também em função dessa questão do peso, que a gente havia comentado. Então, ela é hoje uma das máquinas mais econômicas, sem deixar de entregar a produtividade que a gente já está acostumada a ver em TC. Obrigada. Obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.